Inspirados em ajudar o próximo Trabalhadores da Luz se reúnem em todos os cantos do mundo Para levar uma pitada de amor, carinho e aliviar a fome do planeta E nesse Natal, nós do canal SOS por Gaia Nos sentimos muito honrados e imensamente gratos em homenagear você com muito amor, admiração e respeito por todos que trabalham voluntariamente é um em projetos de, de amor, onde fazem hoje, muitos, muitos arepa, corações é demais, sorrir. Coisa mais linda! Gratidão, gurias. Agora vamos lá, Heloísa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. E hoje eu estou aqui com a Heloísa no espaço Céu de Bem-Estar, fazendo uma ação linda, que todos os meses a Heloísa faz, com lanches, através de uma ação voluntária, para as pessoas carentes, né, Heloísa? Então, seja muito bem vinda Heloísa. O teu trabalho de voluntariado, ele toca no coração muito das pessoas, e por isso hoje eu homenagio você e todos os trabalhadores da Luz que, de alguma forma, estão em todos os cantos do Brasil, levando seu amor, levando uma palavra e até mesmo levando um lanche e alguns presentinhos para as crianças nesse momento tão especial. E, Heloísa, eu sei que para ti é um momento bem delicado, agora no final do ano, que é muitas ações, né? E eu gostaria de, que você se apresentasse um pouquinho e falasse sobre o teu espaço, sobre essa ação que vocês fazem todos os meses. Tudo bem, pessoal. Eu, nesse momento, agradeço muito a oportunidade de poder falar isso, expor, abrir meu coração para vocês, que o que me tocou, Uh, para iniciar esse projeto é esse momento que a gente está vivendo no planeta que é um momento de expandir a luz, né? E é de transcender as nossas limitações, os nossos medos e fazer algo além, né? Fazer algo pelo próximo. Então a gente, na verdade, eu não iniciei sozinha esse projeto. Eu iniciei junto com o Alexandre e foi que nos tocou assim, fazer algo além de nós mesmos, né? Então, nós uh, que vivemos na sociedade, então, ainda focados bastante no eu, né? Então, poder fazer além, então, para o próximo. Esse é o objetivo e também expandir agora, né? Também convidar outras pessoas para poder participar. Vamos conhecer um pouquinho do espaço aqui da Heloísa e dessa ação que a gente vai fazer hoje. Alexandre, você quer falar um pouquinho sobre esse projeto para nós? Claro. Uh, essa é a quarta edição, então desse... Desse trabalho que nós fazemos, a gente procura levar alimento para os irmãos necessitados. E agora a gente está tendo bastante ajuda e a gente já conseguiu recrutar bastante voluntários, amigos. E o objetivo então é ajudar, ajudar o próximo. E as garrafinhas de suco são embaladas, né? Com muito amor, olha o Alexandre está aqui. Com certeza, uma a uma. A gente vai adesivar elas agora. O que, que tu tá fazendo, Arthur? Cortando. O que, que tu tá cortando? Mandala. mandala E pra quem que vai essas mandalas? Me conta. A gente vai botar nas garrafinhas pra distribuir junto com os presentinhos, lembra? Ah, pra quem que vai? Pessoas carentes. E aqui já estão as garrafinhas adesivadas. O que, que tocou no seu coração para fazer esse essa ação aqui junto com a Heloísa? Bom, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário, né? Teve uma tem porque que eu trabalhei no Centro Espírita e eu conheci a Heloísa no projeto Patriarca, né? E aí um dia eu tava olhando no WhatsApp e vi o convite dela para fazer a distribuição de lanches, né? E eu disse: assim, "Nossa, era isso que eu queria", né? E só tava faltando a oportunidade. Então eu vi que ali estava a oportunidade e aí eu contatei com a Luísa e já vim na, na terceira vez ou já quarta, né? Ru? E aí hoje estamos aqui. Que lindo. Trouxe um trabalhadorzinho também. O Arthur. o Arthur. Veio ajudar, né, Arthur? Ah, é. uma mensagem. Com uma mensagem de amor. Que lindo. Continua assim. Deus te abençoe, viu, Arthur? primeira é vez no projeto. Eu estou muito feliz de estar podendo ajudar, participar. O pessoal é muito bom estar no meio de pessoas com a mesma energia com a gente da gente, né? E eu espero poder participar mais vezes. E o que, que tocou no teu coração pra você tá aqui num domingo à tarde distribu distribuindo não, lanches? Isso. Ah, é muito bom a gente poder ajudar, né? A gente tem... É muito bom a gente ter pra poder ajudar. Então, para as pessoas que puderem também, né? Estarem entrando em contato com a gente, o pessoal. Eu tô amando. Tô achando muito bom mesmo. É um sentimento que não tem como explicar. É. é é amor mesmo. Indescritível, é indescritível né? Indescritível. Oh, que lindo. E nós temos aqui a Lu também, né? Lu? Que está ajudando. Quando, já é a primeira vez. É, para distribuir alimentos é a primeira vez. mas né? já vinha aqui na Eloísa algumas vezes. E a gente teve uma oportunidade boa para também mostrar para o meu filho que ele quer ajudar pessoas, assim, né? que ela... Para iluminar a né? nossa vida. A gente tem que ajudar os outros a fazer a nossa missão aqui na Terra. Ai, que lindo! Gratidão, guria! E aqui está os sanduíches e as bolachinhas de Natal feitas com muito amor para serem distribuídas para os irmãos que estão na rua. Olha a delicadeza dessas bolachinhas de Natal. Feitas com muito amor, muito carinho e muita dedicação. Só de olhar para elas a gente já sente o amor que foi colocado aqui. Sim, essas bolachinhas são receita da minha avó. Né? Hum. Já, já estamos na terceira geração fazendo eu bolachinhas. As bolachinhas viraram símbolo do Natal em casa. Né? Desde que eu era pequena, minha avó sempre fazia essas bolachinhas para a avó, coloridinhas. Assim, que é uma demonstração de amor, de carinho. E nós ficamos fãs, então no início do mês, quando a gente estava conversando sobre a próxima etapa, né? Eu pensei em fazer as bolachinhas, que é um, um, uma demonstração de amor, de carinho, de alegria, que as crianças adoram um doce, né? E um docinho colorido. Então, por isso é um eu resolvi fazer. Natal, né? Exatamente, um símbolo do Natal. E, a é rosa, de um amor. e aí também tem a pigmentação, que aí vai a energia das cores, Sim. né? Recheada de carinho. Olha só, isso aqui chama Trina, ó. Aqui é tem amarelo. Então aqui o rosa simbolizado também um pouquinho de vermelho e um o azul. Que linda ela colocou três no pacote só, mas na pessoa que vai receber. Isso é muito legal, emociona a gente porque a gente sabe que ganhar presente ganha também o carinho daquela pessoa que colocou, ali, né? E da família dela então toda essa raiz, né? Toda essa história de colocar amor nas coisas, né? E a gente não sabe para quem a gente vai dar, só tem é um outro ser humano e é com isso que a gente se liga ao outro ser humano. É a mesma essência, todos nós. Sim, sim. Então, assim, maravilhoso o trabalho. Sim, a família ajudou também: minha mãe, meu filho, né? Ajudaram fazendo os papatinhos, fugir as bolachinhas. Então, trabalho em família para as outras famílias. É doação. É muito linda. E também, e... então, agora que eu quero mostrar que a gente conseguiu também doação para comprar uns, alguns presentes, né? A gente conseguiu uh, 110 presentes. Né, algumas doações que a Indira conseguiu para nós também Quero agradecer uh, a todas as pessoas que conseguiram doar Tanto o brinquedo quanto também o dinheiro Alguém que não pôde nos passou o dinheiro A gente comprou e embalou todos eles Também vamos distribuir hoje então né? Geralmente no projeto que a gente participa né, A gente uh, faz a distribuição de lanches Um sanduíche e um suco para cada pessoa que está com fome né? Então adulto, criança que a gente encontra Que a gente oferece que aceita a gente dá o pão, o sanduíche, o pão e o suco e hoje não, aí hoje a gente vai além, então, esse, esse plus, né, que é o biscoito e também o brinquedo, então simbolizando o Natal e dando amor, né, doando amor, doando mais de nós. É isso. Gente, eu estou muito emocionada, imensamente honrada de estar aqui com vocês, Heloísa e Indira, e por essa ação que a gente está fazendo hoje, no, através do teu espaço aqui, Heloísa. E agora há pouco a gente estava falando né, sobre o Papai Noel, tem muitas pessoas que têm preconceito né, a, sobre o Papai Noel, mas se a gente for analisar, o símbolo, não é o Papai Noel, mas é o símbolo que ele representa. A gente sabe e a gente tem a consciência de que é para que nós é, levamos o amor e lembramos do nosso querido Mestre e Irmão Jesus. Através do amor do Irmão Jesus, né do nosso querido e amado Mestre, que é o nosso propósito e é o que faz a gente levar todos os dias mensagens de carinho, mensagens de amor, trabalhar né, e fazer tudo de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. Mas também a questão da figura do Papai Noel, que muitas pessoas têm preconceito, muitos espiritualistas também, às vezes, olham um pouquinho, meio com uh, um olho torto, assim, mas ok, passa. É a questão que não é só o comércio. Mas no momento que a gente fala de Papai Noel, a gente reporta para nossa infância, né, Gurias? Sim, sim. E quando a gente reporta para nossa infância, a gente consegue entender que nós esperamos por esse momento o ano inteiro. Muitas crianças esperam por esse momento o ano inteiro. E crianças que às vezes não têm uma alimentação saudável o ano todo. E que, não, que os pais não têm nem condições às vezes de comprar um sabonete ou um sabão para lavar uma louça ou para tomar um banho ou um caderno para escola ou um caderno para a escola, né? Imagina se vai conseguir ter o dinheiro para receber um presente. Então o Papai Noel ele não deixa também de ser um símbolo de amor, né, Gurias? Com certeza. E eu acho que esse espírito, isso que a gente está fazendo hoje aqui, que o teu espaço, Heloísa, tá fazendo, que promove todos os meses. E aí eu quero, gostaria que você falasse, deixasse o teu contato para quem quiser participar desse lanche solidário todos os meses. Eu também estou emocionada. <risos> e na verdade não é o meu espaço, né? É o espaço Planeta Terra que precisa que a gente faça isso, que precisa mais disso e que, de alguma forma, em um momento, nós que estamos aqui hoje sentimos esse, esse toque né, do, do cosmos, da atmosfera, no nosso coração, mas que todos nós precisamos nos movimentar para isso. Porque quem está ali, que não recebe, que não tem comida, que às vezes em um dia faz uma refeição, que é uma realidade bem diferente da nossa, é parte de nós também esse ser é um pedaço de nós Então todos somos um é isso né? e fazer é eu digo assim não é nada mais do que a obrigação de cada um de nós quando a gente compreende isso que o outro também é parte de nós é só fazer mesmo né acho que é só fazer e levantar esse espírito de natal por mais tempo e não só em dezembro que a gente consiga fazer toda vez, né, a gente faz aqui uma vez por mês, mas a gente quer fazer mais vezes. A gente quer fazer de 15 em 15 dias ou até toda semana. Então, assim, eu convido todas as pessoas que toquem seu coração, se quiserem entrar em contato com o nosso grupo, a gente faz junto isso. Mas se não, pode fazer também com o seu grupo, né, quem sabe um grupo em cada rua, em cada bairro, né? em cada cidade. Fazer esse movimento também, reunir as pessoas. Eu posso juntar cinco sanduíches, o outro pode trazer 10 sanduíches, pode trazer 15 sanduíches, cada um traz um pouquinho, junta tudo e a gente leva para as pessoas. Aí são pessoas que a gente vai estar tá também uh, alegrando, talvez, né, o dia daquela pessoa. E é sem palavras, assim, né, para dizer o que o nosso coração é tocado quando a gente percebe a alegria daquela pessoa quando recebe aquele alimento. Mais ou menos por aí. É isso que é o Natal somos todos irmãos né? e quando a gente tem essa oportunidade de levar o nosso amor de levar o eh, nosso tempo né? um olhar de carinho um carinho de estar colando as mandalinhas as garrafas Sim. a pessoa não vai só tomar o suco vai receber uma mensagem e é uma mensagem de amor né? não é só uma mensagem visual Sim. então isso é muito importante quando a gente tem essa oportunidade de se doar as pessoas às vezes não dão importância mas nós sentimos para nós isso é muito não é só para quem está recebendo. Né? A gente sente esse retorno. A gente não faz com interesse. A gente faz pelo amor. Né? E o amor, ele é muito gratificante. Né? E poder passar isso também. Eu movimentei minha família, eles ajudaram. Né? Assim, a tua família também ajudou. A Michelle, né? Todo esse movimento. E... Porque nós somos todos um. E a gente é. tem que chegar nesse entendimento. Né? De que ajudando uma pessoa, duas, três. Gente, nós estamos nos quando a gente faz, quando a gente está fazendo. Hum. Sabe que eu me recordo uma vez na Páscoa, agora não é nem no Natal, mas uma vez eu e a minha mãe nós fizemos 64 bolachinhas também, que nem essa, só que era para Páscoa, para as crianças da pai. E Naquele momento que a gente estava fazendo as bolachinhas, nós estávamos sentindo amor, sentindo amor, sentindo amor. E só lembrando de como aquelas crianças iam receber esse carinho. Né? Então, esse momento para nós é muito gratificante. Gente, eu quero agradecer imensamente de coração pelo trabalho que vocês fazem. Eu quero agradecer também espaço. Porque é é, né? esse espaço aqui também né? que tu está nos proporcionando. Que é a gente Nossa, convidar né, gente. mais pessoas, sabe? Tocar mais corações, né? Exatamente, né? Porque esse coração também foi tocado. <risos> e é um coração que toca outros, né? Então a gente se Os em nossos também foram tocados, né? E essa energia de 2019, final de 2019, de dezembro. É. E é essa energia que tá empurrando pra gente 2020. É. Exato. Então, eu amo trabalhar com energia, eu amo passar as minhas mensagens e todos sabem que eu sou direcionada, né? Quando, toda vez que eu vou fazer um vídeo, toda vez que eu vou passar uma mensagem uh, não é uma simples mensagem, uh, tem todo um, um contexto ali para eu passar essa mensagem para vocês. Eu sou só uma porta, gente. Quando eu digo assim, ó, eu sou os seus ouvidos e eu sou a sua voz e as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou simples e eu sou de coração. E o que a gente faz aqui no canal e em todos os canais de todos os trabalhadores da luz, todos têm muito amor. O amor, como eu sempre digo, o amor ele alicerça as nossas vidas. Através da luz nós somos guiadas e ficamos com o coração em paz. Porque quando a gente descobre o que a gente veio fazer nesse planeta, a nossa vida muda. Vocês querem falar mais alguma coisa, gurias? Só agradecer. Não, agradecer pela oportunidade. É. Gratidão, gratidão, gratidão, gratidão a todos que estão assistindo. Então, como a Heloísa falou, se vocês quiserem participar dessa ação com a Heloísa, os contatos da Heloísa vai estar na descrição do vídeo. Está aparecendo aqui agora também. Independente de ser no espaço da Heloísa, como a Heloísa falou, pode ser em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em qualquer cidade. Se cada um pegar cinco sanduíches daqui, cinco sanduíches dali, é, suco, né? a, a Heloísa chega a organizar as garrafinhas, os sucos nas garrafinhas. Mas você não precisa ter as garrafinhas que nem a Heloísa tem. Você pode pegar Helo, garrafas pet grande, pode distribuir, enfim, usar a criatividade e a imaginação e fazer o que toca no seu coração. No ventre de Maria gerou. Não apenas um menino, mas um ser tão iluminado, vivo, ressoando em nossos corações. Não tem idade, não tem gênero nem raça, apenas o amor que alicerça as nossas vidas com compaixão ao próximo e assim seguimos com paz no coração. Que o amor, o perdão, a união e a compaixão estejam presentes todos os dias de nossas vidas Desejamos a todos um lindo e abençoado Gente, Natal. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. Um Feliz Natal a todos vocês que são tocados e que fazem do nosso planeta um planeta melhor. Então, vamos desejar um Feliz Natal para todos? Feliz Natal! Gratidão por estar juntos com vocês. Namastê. Tarefa tá demais hoje. Coisa mais linda, gratidão! Gurias. Agora vamos lá, Heloísa.